Olá, meu nome é Oswaldo Silva, vou mostrar nesse vídeo dicas para tratar ejaculação precoce. Mas antes se inscreva no canal, curte e clica no sininho para receber todas as informações. Ejaculação precoce é um distúrbio que acomete homens e está associado principalmente à ansiedade. Com certeza um dos maiores problemas que os homens enfrentam no relacionamento é a ejaculação precoce. Mas, não fique triste que nesse vídeo você vai descobrir que tem solução para seu problema. Não tenha vergonha de buscar uma cura, pois mais de 40 mil homens vêm buscar esse tratamento aqui no YouTube. Muitas vezes com vergonha de contar para um médico que está ali à sua frente, acha melhor vir aqui na esperança de esse sofrimento acabar. Claro que eu aconselho você ir a um urologista, mas tem um tratamento caseiro que pode acabar de uma vez por todas em até 4 semanas com a ejaculação precoce. Vou deixar aqui na descrição embaixo do vídeo um link do tratamento. E você terá noites de prazer com sua parceira sem passar mais vergonha. Isso de agora para a frente acabou, só depende de você se quer continuar envergonhado na cama ou se quer ser elogiado como um homem potente. Será visto como um homem tão fogoso que a mulher vai pedir para a parar de tanto tempo que vai durar na cama sem gozar por mais tempo. Não deixe esse problema por mais tempo, decida acaba de uma vez por todas. Você merece uma vida sexual melhor e sem correr o risco de perder sua parceira. Ou até mesmo ficar muito tempo sem uma parceira com vergonha desse problema. Espero de verdade que esse vídeo tenha lhe ajudado. Obrigado e até mais.